A memória é a maior responsável pelo sucesso ou pelo fracasso nos estudos. A pessoa que aprende a usar a memória com inteligência, com eficiência, aumenta consideravelmente as chances de aprovação. Então, a primeira técnica ela se chama flashcard. Bom, e a técnica dos flashcards? É, a técnica original consiste em pegar um pedaço de cartão, é um cartãozinho, onde de um lado você escreve uma pergunta. E do outro lado, no verso, você escreve uma resposta. E esses flashcards, eles são extremamente úteis para você memorizar. Por exemplo, palavras e frases em idiomas estrangeiros, termos técnicos em aulas de anatomia, de farmácia, fórmulas matemáticas, componentes químicos, fórmulas de física trechos de livros, poesias, poemas, nomes de autores em aulas de literatura e muito mais do que a sua imaginação puder. <música>